Vai lá, Renan, a hora que quiser, time sem colete com a bola, tem que passar na mão de todos, boa, boa, vai escolhendo a melhor estratégia para chegar até lá, boa, não fez, não fez, não fez, é pode tirar o bumbum, isso, isso aí, se vira agora, agora, vai mais para trás, Maria, Maria, vai mais para trás, vai lá na pontinha, Maria, isso, vem da pontinha, Boa, boa, boa, boa. Errou! Errou! Vai ter que passar na mão de todo o teu time. Isso, tá indo. Tá indo. Paulo de todo o time. Time sem colete pode bloquear se conseguir. Passou em todos. Érica vai tentar a sexta. Opa! Vai lá, vai lá. Boa! Boa! E agora, Renan tá longe. Essa foi boa, boa, boa. Não pode tirar o bumbum do cartão. Aí lá, pode bloquear se quiser. Tem que passar na mão de todos. Boa, boa, tá chegando, tá chegando. E agora? E agora? Chega lá. E agora? Agora não dá pra mudar agora. Só na outra rodada. Opa, passou boa. Espera aí, pé. Deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aê, sexta. 2x0 pro time azul. Aqui, ó, tô com coletivo isso, vai lá, Rafa. Valendo! Valendo, valendo, valendo. Vamos lá. Vamos lá. Tá chegando lá, tá chegando, passando a mão de todos. A sexta fugiu, volta a sexta. Não posso segurar. Opa, boa! O Cauã ainda lá arrumou um jeito bom, olha. Aí, não posso segurar. Opa, aê! Boa, boa, boa, boa. Empatou o jogo? Não, ela fez dois, não, fez três. Três cestas, né? Então, beleza, então deu. Seis a dois, partida encerrada. Beleza? Foi.